Afinal, por que libertarianismo? Você é contra a escravidão? Repudia guerras ou agressões a indivíduos pacíficos? Acha que a máquina estatal privilegia os piores indivíduos? Não se sente representado por nenhum grupo político? Percebe que o sistema econômico dificulta o enriquecimento dos pobres? Acredita que os serviços públicos não funcionam como deveriam? Gostaria de compreender o motivo de grandes crises econômicas? Acha que impostos não possuem o retorno esperado? É contra a invasão de privacidade? Desejaria pagar por serviços que realmente lhe gerem valor? Então, muito provavelmente, você é um libertário. Aqui, serviremos os argumentos do porquê buscar sua felicidade sem agredir outro indivíduo. É certo, bom e próspero para todos. Seja muito bem-vindo ao nosso café. Sente e se não é necessário sem ele Criatização...